E aí, eu sou o Rick. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu fiquei caçando algum lugar legal pra gente gravar esse vídeo de hoje. E olha só onde eu tô, meus amigos. Cara, aqui é muito top, velho. Aqui é no Interpraias. Talvez vocês vão escutar o barulho da onda. Ou talvez eu tenha até que sair daqui, né, por conta do barulho da onda. Mas, cara, muito lindo aqui. Eu tô sentado numa pedra muito da hora o vídeo de hoje vai ser sobre deserto eu não sei bem o que vai ser o vídeo de hoje mas continue que você vai entender eu tenho passado uma semana um pouco complicada na minha vida e eu falei cara se eu gravo conteúdo cristão sobre a vida com cristo e eu tô numa semana ruim eu tenho que gravar conteúdo sobre semanas ruins sobre deserto porque é muito fácil você ser cristão quando tudo tá, tudo tá acontecendo como você quer, entendeu? É muito fácil ser cristão quando é, as contas não estão atrasadas. É muito fácil ser cristão quando tudo tá dando certo. Então sabe o que eu quero te trazer a é meditar nesse vídeo aqui? Quer saber? Eu vou dar um rolezinho aqui e a gente vai conversando enquanto... Ai meu Deus, se eu não cair nessa pedra aqui, né? Pronto. <risos> não cair. A gente vai dando um rolezinho aqui, eu vou falando com vocês enquanto a gente dá um rolê aqui. Enfim, é muito fácil você ser cristão quando tá tudo dando certo. Essa semana eu tive alguns problemas com ansiedade e tal, porque ser humano é normal, né? Aperta as contas, ele fica meio balaqueado. E essa semana eu tive esses problemas. E eu falei cara, é tão fácil a gente ser cristão quando tá tudo dando certo, mas é tão difícil a gente ser cristão quando as coisas apertam. A gente perde a fé e muita gente, cara, é... Deixa de ser cristão por conta disso. Ah, por que, que você parou de ser cristão? Ah, Deus não estava mais fazendo. E não existe isso de Deus não fazer. Cara, imagina, vamos colocar aí, Jó. Imagina Jó, mano. Daqui a pouco eu tomo um banho de água aqui. <risos> imagina Jó. Imagina se ele falasse, ah, minha vida tá muito difícil. É, Deus não tá mais fazendo nada, eu vou deixar de ser cristão. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? A gente tem que aprender a andar com Deus, mesmo nos dias complicados. É, mesmo nos dias difíceis. E essa semana é isso que eu tô aprendendo. Tá ligado? Tipo, tá tudo dando errado é, Todas as portas se fecharam pra mim Só que, cara, eu falei É, é hipocrisia eu não gravar um vídeo sobre isso a é hipocrisia eu ser um Tentar, né? Eu tento ser um influencer cristão a é hipocrisia eu ter um canal É hipocrisia eu ter um, um Instagram E só falar das boas novas Só falar que, ai, ah, vida com Deus é fácil Vida com Deus é tranquila Mas, cara, tem uns dias ruins Eu tô quase caindo aqui, na pedra Tem uns dias ruins, tem uns dias difíceis Deixa eu trocar de mão aqui, rapaz, que essa câmera é pesada Tem os dias complicados, tem os dias difíceis E a gente tem que saber suportar, cara A gente tem que saber falar Ó oh, Deus, não tá bem, não tô bem Tá sendo um dia difícil Tá sendo um dia complicado e eu preciso de ajuda Eu acho que isso é o ser cristão de verdade, tá ligado? É você saber viver com Deus no deserto Sabe, tem gente que o diabo derruba muito fácil É muito fácil aquela pessoa cair, por exemplo, numa guerra espiritual Se o diabo joga uma guerra espiritual pra ela Cara, a primeira semana de Guerra Espiritual, ela cai. Cara, eu tô vendo que eu vou tomar um banho. Eu tô vendo que eu vou tomar um banho aqui, meus amigos. Deixa eu sair daqui antes que eu tome um banho. Pronto, eu vou pra lá que é mais tranquilo. Como eu tava falando, tem gente que, cara, não aguenta Guerra Espiritual. E tem gente que nem sabe que existe Guerra Espiritual. Então, por isso que eu decidi gravar esse vídeo, cara. Falando pra você, continue, velho. Vai vir guerra, vai vir provação. Continua, e entenda, quanto maior a obra que você quer fazer, mais tentação vai vir, mano. Tem um amigo meu, Leandro, que ele sempre costuma falar, ah, você tá tendo muita aprovação, é porque vai vir coisa boa, é porque o propósito é grande. E realmente é verdade, porque nada vem de graça, irmão, nada vem de graça. Porque se viesse de graça, Jesus não precisava ter morrido, vocês concordam comigo? Então nada, tipo, absolutamente nada é de graça. E essa é a reflexão que eu quero deixar pra vocês no vídeo de hoje. Eu até vi num lugar diferente, né, pra vocês não ficarem só dentro de um quarto comigo. A gente veio na praia, é muito legal vir nesses ambientes assim. Eita, agora eu levei banho. É muito legal a gente vir nos ambientes assim, porque a gente sai do quarto, né? A gente vê a natureza. E não tem lugar melhor pra você falar com Deus, falar sobre Deus, do que a natureza. Né? Que foi Ele que criou. Então é o DNA dele, né? A natureza é o DNA de Deus. É isso aí, gente. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se você tá passando por uma aprovação, fique firme, tá? Não desanima ser cristão não é, tem aquela musiquinha né? a vida do crente ela não é um morango e continue firme na fé, cara continue rejuando, orando, tem é uma coisa que é muito importante continue indo na igreja, ah porque cara, e na igreja você tem a comunhão e a comunhão às vezes não te deixa desanimar de muitas coisas, eu tenho uns amigos meus lá na igreja que cara, eles que me ajudam a não desanimar, eles que me ajudam a não perder a fé, porque você sozinho não vai dar conta, mano, o cristianismo não foi feito pra viver sozinho, não foi feito pra ficar sozinho, né por isso que Jesus falava, vá de dois em dois tanto para evangelizar quanto para viver, mano Não tem como viver sozinho Então tá difícil, mano Procura alguém Eu não sei se você tem cobertura pastoral Eu tenho, então... Agora eu quase tomei Eu tenho cobertura pastoral Então já mandei mensagem pro meu pastor Falei, pastor, eu preciso de um gabinete Eu preciso conversar com o senhor que eu não tô bem Então, cara, procura ajuda, tá? Não tenta... Meu Deus do céu Não tenta passar por um deserto sozinho Que você não vai conseguir É impossível, tá? Você não vai conseguir passar por deserto sozinho Bom, agora a minha... Ai, minha missão é sair daqui sem ter feridas Cara, a areia daqui é muito fofinha Só que ela é fofinha e ela tá quente Ou seja, é horrível E eu deixei meu carro, tipo, mano Meu carro tá pra lá daquele morrinho ali Então eu vou ter que fazer uma trilha muito louca aqui mas embora, Gente, esse era o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha falado com vocês. Se está no deserto, continua. Não desista, tá? Deus, ele é contigo. E é isso aí, mano. Ser cristão não é só na hora boa. Ser cristão não é só receber bênção. Não é ter um mercado de bênçãos ali pra você. Ser cristão é sim passar por provações, né? Até porque Jesus foi tentado. E, meu amigo, se Jesus foi tentado, quem dirá nós? Né? Que somos falhos, pecadores e não valemos nada. Então, o valor que a gente tem foi Jesus que deu. Por isso que ele foi tentado. Então, se Jesus foi tentado, meu irmão, prepara que você vai ser também. É isso aí. Eu sou o Rick. Muito obrigado ter assistido esse vídeo, foi uh, cansado cara, escalar aquelas rochas ali é cansativo se inscreva aqui no canal, deixa aí no comentário se você já foi tentado, como é que tá passando, se tá passando por deserto ou não, envia esse vídeo um amigo que precisa ouvir essa palavra aqui sobre tentação e até o próximo valeu, ah, me segue aqui no Instagram Henrique Brumatti, valeu